Oi pessoal, eu sou o Otávio e eu estou montando uma impressora 3D É PrinterBot Simple é, No vídeo anterior eu mostrei o que vem na caixa e tal E aí aproveitei depois para dar uma organizada nos componentes né? Botei as coisas nos saquinhos, etiquetados e tal Os parafusos deram um pouquinho mais de trabalho Porque são vários tipos diferentes em diversos tamanhos né? então, Alguns eu separei uns plásticos só para eles. E aqui na caixa ficou assim, vocês se vai dar para vocês verem. Né? Separei e tentei separar aí cada componente para depois ficar fácil na hora só pegar e montar. Né? Eu estou seguindo os passos exatamente como estão no site do, da PrinterBot, que eles têm esse passo a passo. Então Meu primeiro, outro vídeo foi o passo 1 agora a gente está fazendo o passo 2. No passo 2 eles só pedem para a gente conferir se a gente está acompanhando o guia certo, né? Porque eles têm a, a, a printer bot evoluiu bastante, né? Desde a primeira versão. Então eles vão atualizando é, o manual de montagem. Para esse vídeo, a única coisa que está prevista, então... É a gente dar uma olhada se essa printer board, né? Que é a printer bot, é uma printer board. A printer board é a placa controladora da impressora. Né? E Nesse segundo passo, então ali no site eles pedem pra gente conferir se a gente tá com o modelo revisão F mesmo da placa. Né? É, dá pra ver aqui... Não sei... Aqui, achei. Então bem aqui, tá escrito printer board, printer board, revisão F4. Vamos ver se a gente consegue dar foco nisso daí. Então é isso aí. Então a gente está montando seguindo o guia certo. Tá bom? Vamos continuar.